Me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta no meu corpo Paparara, Vem, paparara Só vocês, vem, vem Enferrada cultural, batalha do time do que vocês querem ver roda cultural, batalha do time do que vocês querem ver Pé? Que bagulho estranho, rimo até de manhã Parece que o pão lado, lá do meu café manhã Então se liga, olha só, vou te falar Pão doce bolando, cadidas, tem até maca. Então se liga que eu vou rimando, tem brazando Eu vou até te atacando, não tô pangando Cê tá dançando, fala e pra cá Então se liga no bagulho que eu vou ter que te falar Não tem como nem te gastar na moral, eu tô sem ideia, mas vou chegando no instrumental Sem pagoar, só rimando pra ver o que você tá falando pra responder e também te matar Tuzulão, fazendo na sessão Não tenho o que falar, Johnny Mó complicação, sou boladão, sou boladão A minha cara estranha eu não consigo, a feiúda me deu alucinação Na minha mente, pensei que eu tinha até dropado Um doce muito bolado, obrigado meu chegado, me de <risos> Direito de resposta, 45 segundos, MZ Vai! Que o pé é padeiro, minha rosca tá queimada. Assim ah, é que acontece, é do moleque sem estresse. É Mano, tu é tão mongol que entrou pra história. Quando tu nasceu, um feriado na Mongólia. Assim fica difícil. E com até público, a MC vai com um o míssil. Fazendo freestyle lúdico com vocês. Gosta até de falar uma merda, mas de com o um antigo e vagabundo prende as pernas. Assim, Valdemiro. Você que tem fama, pegou a camisa emprestada comigo, drama Usou semana passada, ganhou na batalha Sua mente só falha enquanto você quer cantar Amigo, eu sigo adiante, cantando desse jeito Você vem pra ser artista de restaurante Vai pra churrascaria, fazer o um flow cantado Amigo, quem diria, tu tá sendo amassado Quem amassa como um lata, vagabundo, a desac... Isso aqui é pitbull e tá até cachorro vira lata Ficando errado de mais 40 segundos MZ, solta! Neguinho merda, tô improvisado Ele não nasceu, não foi parido, foi cagado Caralho, eu tô pensando Assim que tu herda, toda vez tu tá focado, Tá focado. dentro do merda, vem comigo Segue comigo, puxando MZ que só tem resposta Amigo, tá fodido, tem dentro do merda não para enquanto tu não tem adicção. Pensando, caralho, MC, tu tá me avançando na função e tá dando tiro no tiro. Só giro no piro do moleque. Esquilo, isso aqui é 3 de oitão, moleque. Já tá faltando, tem que ter aula. Roda lá no cantar, é Trindade, Marina e Maria. Bola pra ver se você já dá tá uma olhadinha. Então eu pego sem estresse. Já disse, o um moleque aparece e até desmerece. Vocês só até cria. Foda que vocês só ganham batalha e perder a chia Assim que te esquisito, eu passo de favela. O Pelé, é marido do Banguela. O Pelé, é marido do Pé. E não tá com medo O Pelé perdeu o dente Que o Johnny tá escondendo Que é isso, família Que é isso Vamos seguir Calma A família que topou o samba a família Aí na moral Segundo round Direto do espelho Tomara o tecido do espelho Vem geral, vem, vem, vem, vem geral, vem, vem, aí, tô viado cara, aí, pelo rosto que é o cara, olha aí, aí, vou desafiar, não tô entendendo, virou bumbum de quatro, o Zona tá metendo. se ligar no papo que eu vou ter que te explicar, aí, eu não sou pangolo, cê é pitbull, ficar de quatro com o paninho arrapando, que é carne, não tá no fiasco, eu sou preto mas eu CS igual pongo de churrasco Aí, se liga no bagulho, eu vou chegando, olha só, te mato túlio É, vale de favela, eu vou te falar, esse aqui, Ponga mais o DJ oh, caralho, caralho, caralho, vou te explicar, virando a Thaís, joga uma o aqui O bagulho é louco, eu vou além, o cara me falou que eu não como ninguém Pederastia, minha rima nunca para. Pederastia, a sua última rima, na sua última batalha. Que isso? Voto do L.T, L.T, L.T, Calma, calma, calma, calma. Meu irmão do TH que vai votar, meu irmão do L.T, relaxa. tem muito que falar não, terceiro round, irmão pra quem gostou da rima do freestyle, meu mano, é Uou! Para o Z! pra quem gostou da rima do freestyle do MC Pelé! Uou! Por... Pelé! Uou! MZ! Uou! Uou! Terceiro! Terceiro! Terceiro! terceiro! terceiro! calma aí, calma aí, calma aí terceiro! se alguém me arrumar um copo de cerveja, do terceiro round, cadê? <risos> pra quem quer dizer terceiro round? Uou! Pelé terminou, Pelé começa, 45 segundos. Cadê tá minha cerveja? Vai! Vai dar merda, Vai dar Vai dar merda! Vai dar Vai dar merda! Aí, aí, aí, aí! Isso é questione ao Meu nó eu não tô pambando. Agora eu vou imitar o meu amigo MZ Rimano. Se liga na palma, se liga na Tá ligado com eu antigos meus? Falou de queima-rosca, tá na essência. Fala pra caralho de queima-rosca, já provou na experiência. Oh, oh! eu sou sagaz, porra. Quem fala muito, muito faz. Oh! Se liga no bagulho, eu mando no LAP Sabe por quê? Moleque não se engana Bagulho de quem me é rosca oh, é sua puta não. Como você lá te de cabana. Então se liga no meu papo É virar ato, sou da rua e não sou recalcado Sabe por quê? Eu rimo até Niterói É pitbull, cadelinha de madame lá de Niterói oh, oh, oh. Terceiro round, 45 segundos, direto de resposta, MZ Vai dar merda é. ah, Vai dar terra. Eu me queixo do seu talento nesse improvisado. Você é o um macaco, Rebaixado. me comeu, arreganhado. Parceiro, aqui é uma guerra. Samanta a gente lá quanto queria. Fim terra, e vai falar de mim a tu já é costume, você já tá perdido É só um peixe no cardume, fica até fisgado Jogado no improvisado, mal quebrado Já te disse meu amigo aqui que eu te mato Você é só um rato, moleque bem papato Comprando essa com esse relógio Barato, geral sabe que é falso Amigo que eu te falo, essa porra aqui pintado Com uma tinta de dourado, mas seu flow Que tem que ser pintado, no original Por isso que eu te pego e você acaba mal Essa sua mão com calo, né de cabina, que tal A mancha na sua blusa, meu parceiro é até normal Eu tô te dizendo, agora. Agora eu vou falar no banheiro da sua casa tem até um sofá, para Sua nova função, ilustrador de pica, afinador de pique, irmão! Ô, isso! Meu mano, LT. LT vai dizer. Do seu ponto de vista, quem ganhou? O terceiro round. Eu não vou gritar pra ninguém que eu sou ruim eu sou, eu, sou mal, eu, eu sou do mal Devolva o dedinho do cara Ele, ele, tá. ele, ele, ele No ponto de vista de foi foi 1 foi 0, 0, a 0 MZ Lucas foi Mora deu MZ Barulho pra quem gostou da rima do freestyle do meu mano Pelé Barulho pra quem gostou da rima do MZ MZ Pelé E aí, pô. Porra, fudeu Pera aí, eu vou... então, então, eu vou usar o critério, eu vou usar o critério o seguinte, tá ligado? É, os dois MC tem um flow porradão, tá ligado? Os dois rimaram pra caralho, só que eu vou escolher o cara que manteve, se manteve constante rimando, atacando e dessa vez eu vou ficar com o Pelé, parceiro. Pelé, para a final. dente agora. Depois eu dance, família. Final. Assassina comigo Foi 21 Quem vai depois é. uma lá. E a o Eu, um é. dois. eu é. lembro dessa rima, segue de gente o o é. Drama é. e Rafael e Nego Drama Cai pra cá agora pra fazer uma rima Fael e Nego Drama Pael e Nego Drama Pael. É. É. É. É.